Salve, pessoal! Aqui é Marquerindo para Querindo, startup, e eu tô aqui com o Roberto, a gente está no Legado Milionário. Roberto já é uma pessoa muito bem-sucedida na vida, passou por vários processos na vida dele até alcançar, vamos dizer assim, um grande sucesso. E eu vou pedir aqui para ele compartilhar um pouquinho dessa história dele, de como ele conseguiu chegar onde ele chegou e o que ele também pretende fazer para crescer mais, porque o interessante é isso, ele não está satisfeito de onde ele chegou, ele ainda quer mais, ele quer ser mais, quer ajudar mais pessoas. Fala para esse pessoal de startup um pouco da tua história, por favor. Legal, pessoal. Eu sou Roberto Navarro, como o Marco falou. Meu projeto é, a gente vem desenvolvendo já há 10 anos a riqueza e a prosperidade na vida das pessoas, principalmente em como gerar riqueza como todo, não só para você, mas compartilhar essa riqueza. Então, através do seu conhecimento, através do seu lado empreendedor, você recebe e você doa. A partir disso, você aprende a administrar, a sua vida financeira, com os princípios financeiros, que é manter a vida com dignidade, doar, investir para o futuro e se divertir. Para esse processo, a gente tem que o quê? Estabelecer projetos, metas e desafios para cada uma das etapas. E aprender que as coisas maiores da vida não são coisas. Tá? E com isso, a gente consegue sempre crescer. O sucesso, você atinge o sucesso. Mas você nunca está satisfeito com aquilo. E por que, que você não está satisfeito com aquilo? Porque as pessoas querem mais. Esse querer mais faz com que você busque maiores oportunidades, pessoas de mentoring, pessoas extraordinárias para poder o quê? Também entregar o extraordinário. E isso que vale a vida. O eterno aprendizado, o eterno crescimento. Roberto, muito obrigado pelas sacadas, pelas dicas. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve em outros vídeos. Forte abraço a todos e sucesso. Forte abraço.